Uh, Senhora Deputada Maria Begonha, a dificuldade de colocar um esclarecimento a este vosso plano uh, ultracomunista neoliberal ou neocomunista ultraliberal, já não sei bem, é que ele precisamente pode ser acusado de ser tudo e o seu contrário porque lhe falta detalhe, falta-lhe concreto. E, portanto, os pedidos de esclarecimento que lhe quero colocar têm a ver com essa concretude que falta ao vosso plano. O PS chumbou aqui num dia, e 24 horas depois apresentou uma medida que o livro tinha proposto em setembro passado, que quem quisesse passar da taxa variável para a taxa fixa não pudesse sofrer nem penalização, nem obstáculos por parte dos bancos e que os bancos tivessem que ter oferta à taxa fixa. Num dia foi chumbado, 24 horas depois apresentaram. A pergunta que o PS poderia fazer ao livro nessa altura, agora faz o livro ao PS. Exatamente como é que vão determinar qual é que é a taxa fixa ou como é que são os critérios que fixam a taxa fixa e se vão obrigar a banca a toda ela a ter oferta taxa fixa, porque senão muitos o que fazem é deixam de a ter porque acham pouco interessante. Segundo aspecto, uh, nós podemos continuar sem ter nada a dizer aos jovens sobre compra de casa própria, é porque. Das duas, uma, ou dizemos que eh, vamos dar-lhes uma isenção de IMT, ou dizemos que fazemos um plano para que haja um fundo que apoie as pessoas na entrada para a compra de casa própria, que é onde falta dinheiro aos jovens. Sim, mas o livro apresentou muito antes Tu chega já, eu, eu, eu, eu, eu, eu não sei, a senhora deputada Rita Matias, se der... De, de, desta vez não, concedo uma coisa, o Chega desta vez é capaz de ter conseguido, entre o copy e o paste, de ter conseguido tirar o nome do partido que era o autor original da proposta. Ora, a questão é qual é a opinião da Sra. Deputada Maria Begonha e do PS sobre este assunto, presumindo que pode até não ser a mesma. Terceiro, pedir esclarecimento, o PS, depois de ter pedido abaixo à Comissão, de uma resolução sobre a disponibilização de edifícios públicos, em particular quartéis para serem residências de estudantes, na especialidade chumbou tudo o que tinha a ver com inventariar esses edifícios para as residências de estudantes. Em que é que ficamos? Não é importante que menos de 2, 3, 4 mil Muito estudantes obrigado. por ano deixem de colocar pressão sobre o mercado da habitação? O Estado não vai colocar os seus edifícios públicos praticamente vazios nesse mercado? Muito obrigado, Sr. Presidente.